Os números sorteados foram 01, 02, 03, 04, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24 e 25. Como foram seus jogos? Conheça as estratégias dos profissionais da Loto clicando no primeiro link da descrição.